O Sonic depois do seu auge nos anos 90, não teve muitos jogos que agradassem o seu público, não é mesmo? Quer dizer, oficialmente não teve. Porque nesse período os fãs fizeram jogos do Sonic tão bons, que supriram essa carência de jogos oficiais. Tá, eu sei, isso não é novidade pra ninguém. Primeiro esses games eram só jogos modificados ou melhorados das versões originais. E que ao longo do tempo foram ganhando mais camadas. Conjugabilidade e conceitos próprios, a ponto de chamar a atenção da SEGA, que resolveu acabar com tudo. Não, não, não, não, nada disso. A SEGA, pelo contrário, aproveitou todas essas boas ideias. E também os talentos por trás desses jogos. E até lançou alguns desses games de forma oficial um até desenvolvido do zero. E é tudo isso e muito mais que a gente vai ver hoje. As Hacking Rooms, os jogos modificados, os jogos originais, feitos pelos fãs. Só os melhores. E vai ser agora. Então. Bora! Jogou uma hack room? não dá para saber ao certo quando e onde foi que surgiram as primeiras hack RUMS. empreitadas que são simplesmente o resultado do processo de modificação e manipulação dos arquivos de jogos retrô, isso por esses utilitários serem chamados de runs ou seja, o termo hack vem do sentido de hackear ou alterar alguma coisa, a junção aí é basicamente literal onde temos uma run que foi modificada sim, mais de 99% dessas novas as versões lançadas, informalmente ou não, são feitas por fãs, que metem a cara e conseguem criar experiências incríveis capazes de superar até os jogos originais, no entanto também tivemos alguns casos incomuns onde hakihuns foram feitas e lançadas pelas próprias empresas e desenvolvedoras oficiais dos jogos um dos exemplos mais famosos ainda na década de 80 foi com a poderosa Nintendo que naquele momento reinava tranquila pela falta de concorrentes e o sucesso do Nintendo Entertainment System ou o NES seu primeiro console caseiro que explodiu de vez após o lançamento de Super Mario Bros isso nas Américas em 1985 o jogo do Mario já era era bem popular, desde que foi lançado aqui no Japão, dois anos antes tendo cópias importadas e pirateadas no mundo todo, mas a chegada do Mario oficialmente no ocidente aumentou exponencialmente o seu número de fãs, gerando dessa forma, uma continuação que no território japonês se chama Lost Levels e era apenas uma versão melhorada do jogo original, porém nos Estados Unidos, a Nintendo resolveu fazer diferente, e lançou uma variante modificada de outro jogo, com Conhecido como Yume Doki Doki Panic, que também saiu no NES. O estúdio simplesmente trocou a maioria dos personagens de Doki Doki Panic pelas conhecidas figuras do Reino dos Cogumelos, como Mario, Peach, Luigi e companhia. Após isso colocaram o nome de Super Mario Bros 2 e mandaram para as prateleiras. Ou seja, tivemos ali uma das primeiras hakihuns oficiais. Sonic ganha de novo. Sim, o Super Mario ganhou outras incontáveis hack runs não autorizadas desde então. Contudo, o mascote de jogos de plataforma, que mais recebeu releituras e fangames, foi justamente o seu rival. Sonic the Hedgehog. O ouriço azul caiu rapidamente nas graças do público, após chegar ao Mega Drive em 1991. Sendo também responsável por alavancar as vendas do console da SEGA. Mais rápido, mais radical. E mais legal, era tudo que a galerinha queria na época. Tanto que cada novo jogo lançado, era visto como uma espécie de evento. Onde Sonic batia de frente com Mario pela primeira vez. Porém, com o passar dos anos, o mascote da SEGA foi perdendo a sua força comercial. Principalmente após a empresa anunciar que não lançaria mais seus próprios consoles. Sonic acabou sendo renegado a outras plataformas. E subsidiado a estúdios que não tiveram o mesmo cuidado com o ouriço mais amado do mundo. Aliás, até a própria SEGA ficou devendo ir bastante. Em muitas ocasiões, entregaram jogos, no mínimo, peculiares do azulão. E sim, eu tô falando de você, Sonic 2006. Uma verdadeira merda. Felizmente há alguns anos, o Sonic voltou aos holofotes, ganhando novamente diversos jogos, desenhos animados e até um filme bem legal, que de tanto sucesso já tem até continuação prevista. É isso aí Sonic! Mas mesmo assim ainda deram o que falar, com trailers bizarros e engraçadíssimos. Engraçadíssimos no mau sentido, tá? Porque de Sonic, aquele primeiro bicho, não tinha nada não. Mas o filme foi um sucesso quando saiu nos cinemas em 2020, arrecadando uma das maiores bilheterias do ano. Tanto que, como eu falei, já está sendo produzido uma continuação, e dessa vez teremos a companhia dos seus amigos de jornada, como Tails e Knuckles. Enfim, estamos falando aqui do sucesso do filme, e o crescimento da franquia, porque muito desse resultado se deve aos fãs do Sonic, que nunca abandonaram a marca e permaneceram ali fiéis, acompanhando o curioso universo do personagem, e principalmente curtindo o nosso assunto principal, os jogos feitos pelos fãs. O fã que virou lenda a quantidade de desenvolvedores informais que amam o Sonic e contribuem com esses fangames é igualmente enorme. Chegando ao ponto da SEGA entender que essas pessoas eram muito mais importantes e precisavam ser recompensadas de alguma forma. Uma dessas pessoas foi premiada devido ao seu talento e eu estou falando do australiano Christian Whitehead. Você já deve ter ouvido falar dele, mas com outro nome, The Texman, que ficou famoso na comunidade após a criação de jogos caseiros, como o Retro Sonic de 2008, da qual tem versão não oficial, até pro Dreamcast, o último console lançado pela SEGA, um trampo independente, que impressiona pela recriação fiel das clássicas aventuras do ouriço, e na concepção de novos cenários, que tomaram de referência o conceito de arquiteturas dos jogos antigos do mascote, Whitehead, ou The Tax chegou a criar um motor gráfico totalmente novo para desenvolver os seus projetos, do qual deu o nome de Retro Engine. E você tá ligado, né? As Engines são os softwares responsáveis pela construção técnica de um jogo. Em 2019, The Tax Man desenvolveu uma hack room moderna de Sonic CD, o título de 1993. Que estava, entre aspas, preso no Sega CD. Um add-on que era conectado no Mega Drive para reproduzir mídias em CD. Após isso, Whitehead entrou em contato com a própria Sega. Para saber se eles tinham interesse em publicar o jogo. Cerca de dois anos depois e várias otimizações, o game foi lançado para praticamente todas as plataformas da época, como PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Android e Windows Phone. A Sega aproveitou o ensejo e pediu para Texman dar uma atualizada nos primeiros jogos de Sonic de Mega Drive, onde além de ganhar em forma widescreen, foi adicionado mecânicas que saíram anos depois. Ambos os títulos foram lançados para plataformas mobile em 2013. Depois portados para o pc no entanto o grande momento de texman aconteceu em 2017 com o lançamento de sonic mania do qual teve a honra de dirigir um novo jogo retro do sonic se é que pode se dizer assim feito completamente do zero que tem o um estilo visual dos jogos de mega drive possui efeitos atuais lindíssimos e uma jogabilidade que ó é sensacional depois de muitos anos finalmente um jogo do sonic foi aclamado pela imprensa mundial chegando a marcar presença até na principal premiação de jogos eletrônicos do mundo o game awards na categoria de best family game ou melhor jogo família ou seja um fã foi capaz de levar um dos personagens mais importantes da história dos games ao estrelato novamente agora sim as melhores hack rooms do sony só que não foi só Chris Whitehead. Ou melhor, The Tex-Man. Que brilhou fazendo hack rooms para o Sonic. E olha que tiveram jogos muito bons e divertidos. Tanto quanto os dele. E eu vou falar delas aqui. Tanto que basicamente a maioria estão disponíveis para serem jogados. É o caso do espetacular Sonic Time Twister Que passou cerca de 10 anos sendo desenvolvido. Mas finalmente ficou pronto. Essa é uma hack run que saiu do Sonic CD. Onde após a destruição da Death Egg... O quartel general do Robotnik, o grupo formado por Sonic, Tails e Knuckles, entra numa aventura mágica, da qual tem que viajar entre o passado e o futuro. Só nessa premissa já me ganhou. Vocês estão ligados como eu gosto de viagem no tempo, né? E além da mecânica de passear pelo tempo. Foram feitas novas adições, como de escudos elementais e estágios em 3D especiais. O nível de qualidade desse jogo, eu vou te falar, é muito alto. E se a gente falar em jogos 2D clássicos, temos que citar Sonic 3 Knuckles. Que é um jogo simplesmente perfeito do Mega Drive. E se você, como eu, é fã desse jogo, precisa conferir Sonic 3 Angel Island Revisited. Essa é basicamente uma versão otimizada e atualizada do jogo tecnicamente mais importante impressionante da trilogia do Mega Drive aqui não existe nenhum personagem novo ou mesmo fases adicionais mas o jogo roda em 60 FPS e ainda está numa tela widescreen fora os filtros que é possível ativar agora voltando aos jogos oficiais um dos jogos modernos bons do Sonic que foi pouco falado é Sonic Heroes do PlayStation 2 que foi feito todo em 3D. E trazia a inédita possibilidade de comandar até 3 personagens de uma vez só. Dos quais a gente usava para resolver puzzles. E passar de algumas situações complicadas. E essa Hack run chamada de Sonic Classic Heroes. Projetada em cima de Sonic 2. Com sprites e habilidades tiradas de Sonic 3. Toma como referência a mecânica principal do jogo Sonic Heroes. Só que insere isso num jogo 2D. E acredite. Funcionou muito bem. Existem também diversas hack rooms feitas em cima de modelos 3D, como por exemplo, Sonic Utopia, que possui todos os personagens e cenários totalmente tridimensionais. A jogabilidade é bem fluida, e a trilha sonora usada na demonstração jogável é espetacular. Ainda está em processo de desenvolvimento, mas parece bem promissor. Os dois Sonic Adventures, lançados para o Dreamcast, são considerados os melhores jogos 3D da série. E essa run Sonic World Tenta trazer de volta A mesma jogabilidade Com o visual atualizado E novas mecânicas mais modernas O trabalho feito aqui é surreal Onde é possível explorar mais de 50 fases Acredite Com cerca de 40 personagens Que vão desde os mais clássicos Até aqueles que são pouco falados Sério Só por ter 50 fases e 40 personagens Já merece uma chance sua Foram feitas também também diversas hacks do Sonic que saíram um pouco daquele esquema habitual de plataforma e apostaram em outros estilos como Sonic the Fighters justamente o caso de Sonic Smackdown um jogo de luta que lembra bastante Street Fighter os gráficos 3D são bem honestos e o game possui 12 personagens jogáveis incluindo os clássicos Sonic Shadow Knuckles e Tails além do modo arcade, é possível também, jogar online com alguns amigos, através do aplicativo Persec, existe todo um universo, baseado no antigo desenho animado do Sonic aquele que passou no início dos anos 90 no SBT, essa animação tem alguns cenários mais escuros uma narrativa menos caprichada mas um universo rico a fonte de material perfeita para um RPG do Ouriço, ou não a ideia aqui, é fazer um RPG clássico, aos moldes dos Final Fantasy que saíram no Super Nintendo o game ainda está sendo desenvolvido e tem o nome provisório de Sonic the Hedgehog RPG mas sem dúvida de verdade um dos projetos mais promissores de toda a lista pois o que saiu é realmente impressionante só que se a gente for falar de clássico o primeiro fã game do Sonic que ficou realmente popular foi Sonic before the sequel que se passa entre o primeiro e o segundo jogo de Mega Drive nele também controlamos Sonic e Tails, numa corrida contra o tempo, para impedir o lançamento da Death Egg. Todas as fases desse jogo são originais, e possui gráficos incríveis incríveis, De cair o queixo mesmo. Além de uma trilha sonora de arrepiar. O jogo fez tanto sucesso. Mas tanto sucesso. Que acabou recebendo uma sequência. Feita pela equipe original. Esse chamado de Sonic After the Sequel. Ambos os jogos são nostálgicos e bem legais. E eu vou quebrar as regras. Dando uma dica bem especial. Pois caso você queira. Apenas uma maneira fácil de jogar um clássico. Sem precisar de emulador. Ou mesmo montar o seu console antigo. Conheça a livre. it's not Sonic 1 que numa tradução bem livre seria não acredito que isso não é Sonic 1 é um projeto bem interessante que recria o Sonic the Hedgehog original na engine Unity, tentando ser o mais fiel possível ainda que os gráficos tenham alta resolução e a tela possua um formato widescreen o legal é que jogamos ele através de qualquer navegador como se fossem aqueles joguinhos feitos em flash além de tudo o jogo tem um código aberto onde onde você pode brincar e alterar os cenários como quiser algo como um Sonic Maker ousadia e legado não posso deixar de indicar também dois projetos simplesmente imperdíveis Que são ousados e promissores em se tratando de hack rooms do Sonic O primeiro é o famosíssimo Sonic Project Hero Mais um projeto incrível que se destaca em vários aspectos Extremamente rápida, cheia de personagens e detentora de gráficos belíssimos Essa é uma hack room que podemos chamar de diferenciada Além de explorar as fases normalmente, quase como no mundo aberto é possível também fazer diferente E jogar no maior estilo Dreams Sim, aquele clássico jogo do Sega Saturn Onde controlamos os personagens voando por plataformas suspensas E passando através de anéis especiais Nele temos Tails Que voa e se move mais precisamente Ou mesmo Knuckles Que desliza em rampas projetadas com mais facilidade Todos os personagens possuem o um Extreme Gear Aquela prancha de Sonic Riders Que pode ser retirada quando o jogador quiser Ainda que tenha poucas fases disponíveis, pelo menos no que vemos na demo liberada, já dá para saber o quão incrível vai ser essa nova experiência. Não duvido que a SEGA se interesse, curta a ideia e publique o game nas plataformas atuais. O outro é Sonic Infinity Plus. Um jogo do ouriço rodando numa qualidade extrema e numa resolução altíssima. Esse é um jogo que foi feito na Engine Sonic Infinity. Construída na Unreal Engine 4. Essa espécie de Matrix de de Sonic é um motor gráfico criado para que os fãs possam desenvolver seus fã games da melhor forma possível e o Sonic Infinity Plus é a nova versão desse ambicioso projeto que parece ainda mais impressionante tudo aqui é fácil de usar e funciona de maneira ótima existem diversos pacotes com fases já feitas por essa engine e meus amigos a coisa não é brincadeira de criança enfim são tantos jogos legais, desenvolvidos por fãs de Sonic, que a gente podia ficar horas citando um a um. Mas só por esses exemplos, dá pra sacar como são bons e variados. Todos esses trabalhos feitos com tanta dedicação. E se você curte alguma hack room do Sonic, que eu esqueci de citar, ou simplesmente eu deixei de fora, coloque aí abaixo nos comentários. Pois quem sabe eu não faço uma continuação desse vídeo, né? É claro, eu sei, tem muitas outras hack rooms e jogos modificados e jogos originais do Sonic. Muita gente utiliza a Sonic Engine. E é claro que você vai me ajudar. Me diz aí nos comentários qual que faltou, qual que eu não falei, qual que é melhor que essas, qual que é pior também. Quem sabe a gente não continua a falar de Sonic e desses jogos hack rooms. Então, para ganhar o coração meu aí, já sabe, escreve aí os jogos hacks do Sonic que eu não mencionei. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram.